Hoje eu estou muito Como é que feliz. De... de ilustrador. É. Conversando com um, um artista que, que sabe fazer coisa bonita, coisa boa, com madeira, além das maquetes, ele também trabalha. Faz de tudo, né Nelson? Um pouco. Um pouco. <risos> Nelson Gomes Duarte, um amigo que eu gosto muito. E já você de bom Só tempo. me faltou o diploma, né? É, só faltou o diploma, mas você tem. Eu Mas desenhista ativo, de Mas eu tive engenheiro empregado várias vezes. Fundador de firma, primeira vez em Franca. Batedor destaca? De Batedor de estaca. Fui o primeiro a fabricar laje por amoldada. Aqui em Franca. Aqui em Franca. Você tinha o um, um, um sócio Júlio e o, o, o Anor. E o Anor. Vocês compravam a Lajota onde? Dois pilantras. É. nós comprava lá em Minas, lá em Bazu, aí, Casa Branca, lá é. né, toda. Né, Trabalhar demais. Ô, ô Nelson, você foi. Você falou uma coisa aqui interessante. Vocês que começaram a tirar aqueles forros de madeira e colocar forro de. Pre-moldado. Arranjavam Não, fez? na construção, né? Na construção. O cara ia construir, devia dele comprar lajota e montar, não, nós já comprava. A gente ia lá, media e já levava nas medidas certas, o cara só montava e concretava em cima. O, o Nelson, e Franca foram muitas casas transformadas de forro de madeira para lajes pre moldado Laje é, é uma outra segurança, né, Nelson? Aí eu trabalhei 12 anos numa firma de fundação, de batistaca e sondagem de, de terreno, e projeto também. Aí, quando eu saí da firma, eu montei, eu montei uma firma de bate-estaca. Aí tinha engenheiro empregado. E quantos metros que as estacas suas? Né? Ah, varia, né? Varia é. de 10 a 12, 15, 6, conforme a sondagem, ah, né? Aqui em Franca, tem, tem lugares bons aqui, porque tem pedra logo embaixo, né? Não, não coisas... sim, tá, tem lugar ruim aqui. Tem lugar ruim. Que nem aqui, ó, foi eu que fiz a rodoviária, aqui com uns 7, 8, 10 metros, é aquele barro preto, entendeu? E aí para ou não? Aí, não, aí tem que ser estaca pré né? E até na camada dura. É, isso, aqui, isso aqui tudo, aqui em frente, ó. É tudo uma camada de turfa. Turfa é aquele barro preto orgânico, entendeu? Você que fez a, a fundação aqui? Foi. Isso foi em 86... não. 86, 89, por aí. Eu lembro. Eu que fiz a fundação desse prédio ali, ó. Hein? Esse prédio foi eu que fiz a fundação. Esse prédio aqui, novo agora? Esse grandão ali, ó. Esse, esse é do Tony? Ah, não, não, de lá. Aqui, aqui é do Tony. É. Aquele lá. De quem que é, que é prédio? Aquele quem fez foi a C.B. Lopes. E sei que fez a fundação? Eu que fiz a fundação, Marques, Estaca, tudo, fiz Estaca... Estaca do tipo raiz, que chama. Como assim? E o que, que é diferente? A estaca, você vai cravando o um tubo e vai limpando, vai cravando e limpando. A hora que Chegou na fundura desejada, você, tudo com pressão. Você vai jogando, não é concreto, é o caldo, né? cimento e areia. Você vai jogando, tampa a boca, bota pressão. Dá comprimida e vai tirando tubo, entendeu? Então, ela se expande lá embaixo, por isso que chama raiz. Raiz. Qualquer fresta que tem lá no, no subsolo, lá embaixo, ela vai infiltrando, né? então forma a estaca. É que é tipo de formigueiro, né? É, várias Eu rachaduras, vi no, no, no... né? Eu que... vi no desenho, um dia lá no YouTube, achei interessante, que o cara pegou e derreteu é, prata, né? E jogou no formigueiro, depois arrancou o formigueiro ali, formou <risos> aquele desenho, que é um negócio... É, Ficou bonito, rapaz. E agora, chegando lá embaixo, lá, era é só procurar o um espaço, né? É, aí porque é, é, é, você dá pressão ar é comprimido, né? Aí vai dois metros, três aí, metros. Aí faz porque... força, ele... Psst. Ele vai... Não, aqui foi 15 metros de fundura. 15 metros de fundura? 15 metros de fundura. 15 metros de fundura. E não, não dá problema nenhum, tá, tá louco? Hein? Não, por enquanto não. E aquele lá perto do, do, do, do Allan Kardec, aquele mais pra direita lá no Allan Kardec, foi igualzinho esse. Lá foi primeiro, depois vim pra cá. É isso aí. o Nelson. Você começou com aquele negócio que você batia, tirava. Como é que chama aquele outro mais simples? Que você... Sondagem, que né? é, é antes de vir a estaca. Você tem que fazer a sondagem para ver onde você vai parar a estaca, que tipo de material que é, entendeu? A sondagem aqui vai indicar o tipo de estaca, fundura. Sondagem eu parei o ano passado, né? Você fez muito. Parei na naquele... casa. Mas a, a gente aquela, fez... aquela, sondagem você, você visto, também corta não... concreto para casa pequena, não é ou não? É, é... Não, eu trazia as amostras. As amostras. Né? As amostras eram uns tubinhos assim. Eu, de, do norte de Minas, de Janaúba, até em Passo Fundo eu, eu, eu fiz saudade nessa área toda do Brasil. Sondagem. Não é pouca porcaria, não. Não é pouca não. <risos> é, é um trem que a gente tem saudade, né? Pegar uma caminhonete de madrugada e viajar um, dois dias para. Oh, Nelson, outra Com, dois, coisa. com dois Mas você, tra na você trabalhou com, com, com gente boa, né? Ah, trabalhei você trabalhou na usina bom. de Peixoto, né? Não, estreito. Estreito. E ali você conheceu ah, gente boa? Eu fiz, um, eu fiz um curso na industrial de desenho de arquitetura, entendeu? Quer dizer, sem modéstia, eu e o Joaquim Guerra, você conheceu o Joaquim? Joaquim Guerra. Guerra. Então nós éramos colegas. O Guerra está na Ele faleceu. Na, o Nesp, né? Não, tá vivo. Está vivo. Ele é casado com Ana Lúcia, não isso, me quer. Isso, isso. Tá vivo. Eu, eu devo a minha vida muito a ele. Ele que me levou para o estreito. Está precisando de um auxiliar de desenho. Você quer topar? Eu trabalhava de marceneiro já casado. Eu morava lá na Vila Nova, vinha trabalhar aqui em frente à loja de São Paulo. Falei, demorou, meu. Fui lá e cheguei lá. Fiz o teste, passou, aí me fichou, auxiliar de desenhista. Eu ganhava sem conto aqui, como gerente da oficina de marcenaria. Chegou lá com salário de 260. Bem melhor, né? Aí no primeiro pagamento, é, profissão corrigida, desenhista. Salário é. 360. Que de 100 para 360. É. Ô, Nelson, Aí foi, quando eu comprei aquele lote aqui no bairro São José, eu fui um dos primeiros a construir ali. No bairro São José? É, ainda, ainda precisou um pouquinho de dinheiro, tirei na caixa. Fui, fui o primeiro a construir ali. Não tinha ponte aqui, você tinha que vir com o sapato velho, atravessar o córrego, passava do lado de cá, você vestia o calçado. Assim era a mulher, com a cunhada. Com... Graças a Deus, ô, uma Deus, uma história. Ô, Deus. agora eu vou usar esse tempo também para agradecer você, que você falou que me emprestou dinheiro, mas você foi a balista, meu, no banco. Eu não Lê. lembro, foi? Foi. O Afonso, o eu Arthur. precisava de uma quirela lá de banco, dinheiro, estava lá, o Nelson, é, é o Nelson pegou. Bem. É, o um Benji. O oh, Deus muito obrigado, viu, acertei, depois eu vim agradecer, é, agora eu estou é, recordando aqui é. a, a nossa amizade, isso, isso é desde o é, 80. Desde quando, hein? É, desde quando. Ô Nelson. Você estava no seminário ainda, né? Não, eu já, já pra... é, eu já tinha tido, terminado. É, já tinha Que é onde que eu, eu, eu fiz a minha casinha lá e, graças a Deus, a gente teve apoio de pessoas tão generosas assim como o Nelson. Ô Nelson, outra coisa, vamos falar aqui. Quando você trabalhou no estreito, depois que veio para cá, aquele senhor, o engenheiro, que vocês trabalharam com ele? Como é então, que chama? o engenheiro que fazia noturna no estreito, é. que lá não parava, né? É. A gente fez amizade, ele falou, vou, vou. Ele era de Valadares. Formou no Rio de Janeiro. Engenheiro. O nome dele era? Nestor da Cunha Lima. Nestor da Cunha eu Lima. Vou, ele tinha já com a família morando aqui, ele falou, eu vou ficar em Franca, vou, vou montar uma firma de fundação. Vocês, eu e o Afonso, o colega. Quero dizer isso também. O Afonso já morava aqui, não trabalhou em estreito. Aí eu vim, uma época, um, para pegar uma plantinha, era um custo que a gente ganhava, né? Naquela época é. tinha um homem né, que beneficiava o desenhista e proprietário, né? Então a gente começou. O... Aí que ele veio comprar a máquina para bater estaca, ele já tinha dois equipamentos de fazer sondagem. Aí desenvolveu. entendeu? Aí começou... A economia começou a melhorar, tinha, nós tínhamos duas equipes de fazer sondagem, eu e o Afonso, outro colega mineiro de Baladares também. Como que chamava o Afonso? Afonso Lisboa. Afonso Lisboa. Isso é muito bom registrar então, essa história o do Nelson. patrão com esse engenheiro foi uma, uma faculdade, né? foi uma escola. Né? Os 12 anos que eu trabalhei com ele. E nós é, é. aqui na rua, aqui o Botefuntos, Aquela ali foi eu que fiz projeto, aquela foi eu que fiz, aquela hum. Cidade de E se passar lá em casa também, eu mostrar é, a é minha eu casa. É, né? aqui. Ah, é tudo o meu. Senhor. Passei meu. em frente da igreja, eu, prestei, não, eu que reformei essa igreja toda, eu que fiz essa rampa, eu que fiz o púlpito, que hoje mudaram prédio, tudo, uma som. porcaria. O Armex foi o que fiz, o prédio Atrás foi eu que fiz. Samaritano? Samaritano, eu que comecei aqui lá, até hoje está lá, desde a creche. É, é, é, a creche lá vai para 80 anos. Que 80 parece. anos, hein, Nelson? Você está com quantos anos hoje? 83. 83. Ô Nelson, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, você compartilhar com outras pessoas. Eu vou compartilhar o vídeo e depois vai servir para outras pessoas. Você passou por uma cirurgia de Ponte Safena? Foi. Como que foi? Já há quantos anos? Três pontes. Já faz... Né, na, agora na... Agora na Copa do Mundo vai fazer... Quatro vezes quatro? Dezesseis. Quatro Copas do Mundo. Foi numa, foi numa Copa do Mundo que eu fiz. Dezesseis anos. Dezesseis anos. E você foi muito feliz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Você lembra de daqui, médico que daqui... fez? Ah, na época foi o... Aquele doutor de Ribeirão. Hoje ele já está aposentando. Ai, que excelente que fez. Aqui em França? Eu, eu fui no aniversário de Pedregulho. ele tem um sítio lá perto do Estreito. O Joel? Não, o Carlinho, o advogado lá de Pedregulho. Carlinho Baltazar. Aí no final do dia, olha a graminha lá, o menino dele treinava aqui na Francaninha. Vamos bater uma bolinha? Vamos, vamos. estava lá no 6, 7. Chegou, chegou uma hora lá que eu, uma dor aqui, terrível assim, no peito lá dentro eu parei. Aí chamei a Geni, chamei, vamos embora que vamos embora aqui. Vambora aqui. descansar, estou cansado, não falei nada não. Ainda vim dirigindo, tinha aquele Passat, lembra? Lembra? Ainda vim dirigindo, aqui. no sábado, eu já morava aqui. Aí chegou no domingo cedo, falou, vou fazer um teste. Eu vejo a bicicleta, desci, fui, fui até no teatro, fiz o contorno lá no viaduto e voltar. Quem disse que eu voltava? <risos> Você teve que vir empurrando, deu angina, entendeu? Angina é uma dor que te prepara para a, a veia entupida, entendeu? Fui para o hospital, a angina mesmo e tal, Fui uma semana hospitalizado, tratando, deu alta, falou: nós ah, vamos te chamar. A primeira vaga, nós já te chamamos. Aí Aqui em a... Franca? Aqui em Franca. Aí voltei, aí fui fazer o teste na, na esteira, aí deu um infarto, né? Na esteira. Aí já foi para cirurgia, fiz três pontos. É. Tirou a veia a da vem, perna é. aí. Ô, oh, Deus, ah. é o doutor Margarido? Margarido. É. Doutor Margarido. Excelente. Excelente mesmo. aí É né, interessante que eu estava na recuperação, na sala lá, tinha acho que cinco ou seis também. E ele estava fazendo plantão. Ele ia lá diante, assim, que naquela bananeirinha lá e voltava. Era um salão enorme. E, passava em frente e eu estava na ponta. Chegava na ponta, parava, ficava me olhando. E de repente chamou um enfermeiro, papapá, pa o enfermeiro vem com uma ampola de injeção desse tamanho, assim, uma mangueira, para tirar a água que estava com água no pulmão, entendeu? Mas não deu certo, não. Aí ele tentou lá, falou, bom, fez uma, uma sonda, né, uma mangueira, uhum. que foi até no pulmão, uma hora que deu na, na lagoa, <risos> esperrou, moiou ele tudo. Aí foi mais um dia, dois dias e peguei alto. Mas que coisa boa. Ô Nelson, eu tô vindo agora, eu estava no shopping. A minha neta já vai fazer o quarto ano de medicina, Nelson. Nós estamos indo embora. Quarto ano de medicina, a Rafaela, é? a filha do Tarso. Estuda em Araraquara. Já foi lá no shopping fazer uma caminhada lá e, e aí eu vim trazendo. Ô Nelson, e você está levando aqui o. Extrato é Todo chama? dia eu, eu saio, eu vou até no Sarvenhago, hoje eu fui até na loja do Marceneiro lá para comprar isso aqui. Tô caminhando, o médico falou, trata de caminhar, não, não dá não. É. Você eu comprou óleo, uma... óleo de, de linhaça? Não, é, é. extrato. Extrato de liás? Não, extrato nogueira. Senão. Nogueira. E... É, é, é um preto. Cê, cê, cê... Isso é para passar em Você regula para para fazer. Mais ó. moreno aí. Fica para fazer uma, uma peça toda manchada, você passa ele. Você já é, fez assim, muita tipo... peça bonita, né, Nelson? Ah, eu é, vou falar. Da marcinaria. É, é marceneiro. Né? É, Porque você, ali na igreja é que esse banco todinho você fiz reformou banco, eu tudo. Foi que reformei reformei, fiz aqueles pequenos, né? Mas ficou ótimo, né? Tá ah, doido, ficou uma beleza. Aquilo lá não acaba não, aquilo lá é jacarandá. Jacarandá? Jacarandá da Bahia está extinto já há muitos anos. Você né? sabe que aquele, aquela, aqueles bancos foram comprados pelo reverendo de Canor, né? Foi comprado em São Sebastião do Paraíso. São, era feito. de uma igreja católica, não? não. Foi, foi, foi fabricado em São Sebastião do Paraíso. Aqueles bancos? Foi fabricado especialmente Você lembra disso? em Canour, não. Você não. Quando eu voltei para Franca já estava, tinha, já, né? Os bancos? Já tinha os bancos. Ô Nelson, foi tão bom conversar com você e registrar esse, esses momentos. A, a vida mostra tantas coisas ah, pra gente. Tanta coisa que a gente fala. Outra vez que eu não encontrar, eu vou falar mais de outras coisas. Me fala só um pouquinho aqui do Emery Clare, que trabalhou com você. Emericler, desde quando começou a, a pandemia, eu não vi o Emery Clare mais. Acho que ele não dá um passo fora de casa. É. E, e o Emery... não enfrenta, não. Não enfrenta. O Nelson, e o Emericlé trabalhou com você lá no um doutor Nestor, né? Foi o, contador? O Emericlé era, ele, ele era o contador, ele era de finança, ele que fazia tudo. Você tinha uma um, média muito, de contos funcionária? muito honesto, muito bom, muito. Você conheceu conhece o pai dele, o Jonico? Vixe, meu tio, uai. Por que, que é seu tio? Porque é irmão do, minha, do meu pai. O pai dele. É meu. Meu pai chamava Antônio Batista Duarte e ele chamava João Gonçalves. João Gonçalves. E a minha tia, a irmã do meu pai, chamava Maria Encarnação, não tinha nada a ver com um o outro nome. Os nomes, né? Maria Encarnação. Tudo espanhol, bom gente. É. Ô, ô Nelson, você é natural de onde? De Franca. De Franca? O seu pai é francano, não? Papai é francano também. Você conheceu o avô? Conheci o avô por parte da minha mãe e conheci o avô por parte do meu pai. Qual o nome deles? O da minha mãe é Francisco Gomes Francisco Gomes Alonso. Alonso. Isso é espanhol mesmo, né? Espanhol mesmo. Né? E o do, do, meu, do meu pai... Do meu pai não lembro, não. Só lembro da minha avó, Célia. Célia? Célia Géia, espanhola. Também. E o Duarte? O Duarte vem de onde? Duarte, não sei, porque o meu, meu tio, o pai do Merquê, não tem nada de Duarte. Minha tia também não tem nada de Duarte. E dos seus irmãos? Você, Nelson Gomes Duarte. E como o, que é o nome dos seus irmãos? O meu falecido é, é Ned Gomes Duarte. O, o, mais, da... o caçula é Lenir Gomes Duarte. Minhas irmãs, tudo Gomes Duarte. É por causa da sua mãe, ué? Por causa da minha mãe. A sua mãe como que chamava? É. Francisca Gomes. Francisca Gomes. E ela era de onde? De Franca mesmo. Daqui? Você vai muito lá pro lado lá da Vila Tchão? Vou. Você sabe a avenida lá que passa o Savenhago? Você vai descendo lá embaixo tem o corgo né? É, ali já... Você sabe a esquerda não tem uma gleba ali, um sítiozinho Sim. Que lá era do meu avô, da pai da minha mãe. As minhas férias de, de, de grupo escolar eu ia passar lá. Da estação para lá, eram, eram, era um estradão de terra. Como que chama aquilo ali? Tem um nome. Figem é, é... queimado. Figem queimado. Queimado. Queimado. Queimado. queimado. Então, a, aquele sítio que é dos arquetes ali, ali. Meu avô vendeu para ele até hoje não mexeu em nada. A casa, eu passo lá, paro um pouquinho e ficou bem na casa. A casa onde a gente ficava, entendeu? Sei, é, é, é, seis eu... alqueiros, Seis alqueiros ali. ali. Então é... ele vai até. Na primeira trave, tem uma travessa lá, lá embaixo, o sítio ia até lá. Ali tinha uma gleba também, que era do Guaste, né? Não, Ou não? Não lembro. Você não lembra? Lembra? Era do João Cassis, né? O João Cassis era vizinho do lado de cima, do lado.. Do lado de cima. O assim. João Cassis é aquele que era é, parente daquela senhora que ia lá na igreja, enfermeira, que trabalhava é. na farmácia. Como é que ele, ela chamava? Ele puxava mais para os espíritas, né? É. Como que ela chamava da, daquela ah, senhora? É Cassis, mas não lembro. Cassis. O nome. Eu, não lembro, não Eu nem. lembro daquela senhora, depois teve um. Ele família. com o meu tio Janico era assim. meu tio Janico era construtor. Né? É. Então ele estava sempre a casa, fez a casa aqui no. Perto do Hospital Regional, eu que fiz o projeto, artista. E depois ele mexeu com calçado ou não? filme de calçado? Não, né? Vai ah, ser. ele foi presidente do, daquele que deu aquele rolo danado, né? É. Que exportava, né? É. Fez aquelas moamba lá pro, é. meu, pro meu trem, aí, nas caixas de sapato. Meu foi. tio tava enrolado com ele aqui lá. Oh, foi o tempo, né? Um é, explosão do calçado, né? Da exportação. Foi. Né? Então tinha pessoas mais espertas aí que iam Parte do meu. Parte da, da, do meu pai, a minha tia Maria Encarnação. É. O marido dela era um, era um mineiro que se instalou aqui em Franca e era construtor. Ele, faz, ele pegava as casas para fazer, entendeu? Ele tinha a fábrica de vitrô, porque naquela época não, você não comprava nada para é. Ele tinha a serralheiria que fazia vitrô, tinha a carpintaria que era o meu pai que comandava, que fazia os portais, fazia veneziano, fazia de tudo. Então, tinha sim. o meu tio Janeco que comandava as construções na tava Estava é, concentrado família. ali da, da, da, o, Eu, o grupo. Só que ele, depois de, de dez filhos, começou a enveredar atrás de mulher e acabou, acabou quebrando. Mas se eu, te, se eu passar é. no centro, eu te uma umas casas dele que é diferenciada até hoje, até hoje. Ali no centro, na rua Campos ali. Tem. O Nelson foi muito bom. O estádio da Francana foi ele que construiu. O, o, o, a, aquele prédio das Fleiras ali no centro ali foi ele que construiu. O, o Salão importante. É. Antônio Silva Lima. Antônio Silva Lima. Aí a gente tá conversando e vai aprendendo tanta coisa. Tá ah, que... nunca mais viu o Luiz. É. precisava até encontrar o com ele. O né? Não tem problema de, de, de, de, dos eu precisava é. Fazer uma pergunta para ele. Eu saí de uma infecção agora. Estou com, estou com o uh, um laudo ali para levar no médico o agora. Como se chama 7? essa rua aqui? Qual? Essa aqui que você mora. Professor Laerte Barbosa Sintro. Laerte. Laerte Barbosa é. parede É só ali. lá lado é. da esquina da rodoviária até ali. É. E aqui está a rodoviária que o Nelson. O Nelson fez toda a fundação. Foi. Você levou quanto tempo para fazer isso aqui tá né? ah, é. Não lembro não, já faz muito tempo. É. Eu vou virar e vou deixar você do seu lado. Tá aqui na casa da, a, da sua casa. Não tem problema não? Não, tem, não? Tá aberto a porta ali, ó. Tá aberto, não Deve tem Deve ter freguês né? Deve ter freguês aí. Então tá tranquilo. Aqui é a rodoviária. O meu, você que fez aqui? Não. Eu fiz a sondagem ah. e a fundação. Isso aqui era... É, é a maior obra aqui daquela época, não é? De ah, sondagem sei, assim. Sem dúvida. E franca, né? Uh -huh. aqui, foi... aqui era um cerrado bravo aqui. Ó. É. Do Palmeirinha pra cá era um cerradão. Cerradão. Nascia água para todo lado. E aqui embaixo tinha até uma lagoazinha aqui, morreram uns dois meninos afogados, ah. É, tá lembra? tudo canalizado hoje aqui hoje nesse tu... prédio ali também. É, bom. Aí ó. tá tudo, tá tudo canalizado. É certo. Aí ó, estou só passando é aqui. Essa pra... área aqui foi, é chique. É chique, né? a é, limpeza da nada, bem é. organizado. Isso foi na época do Maluf, né? que era governador é. e ele fez várias, várias, várias é, nessa, obras. obras nesse sentido aqui nesse estilo né e ficou grande né para a região e, oh, Nelson, teve um problema eu lembro aqui é porque ficou fora da, da, da cidade né é. que era na ocasião, era fora hoje está é, no centro isso né? aqui tá no meio você sabe que a parte urbana vem até aqui né é parte urbana da cidade vem até aqui. Vinha, né? Centro. É, o centro. O vem. centro vem até aqui. Vem hein? até aqui. É. Eu vou só dar uma virada aqui nesse estacionamento, que tem uns prédinhos aqui bonitos. Ô Nelson, <risos> então você está falando aqui, mas era longe e os ônibus não passavam, tinha que passar aqui na rodoviária, é, Vim para a rodoviária. Isso achava era, ruim, né? eles ruim, porque quem dependia de ônibus, né você chegava, os ônibus chegavam aqui, aí foi, foi prato cheio para os motoristas de... Como é que chama lá? Os taxistas, taxista, né? né? É Trabalharam muito aqui. que tirar isso aqui para não, não fazer muita sombra aqui. Essa, a Bíblia que faz a, é vermelha. Ela faz uma sombra aqui. Até eu esqueci de, de tirar esse negócio aqui. Eu vou virar aqui. Ô, Nelson, olha que imagem bonita que né? nós estamos tirando aqui com você hoje. Se ah, você, aí, você eu quer brega. ver a imagem bonita, é do meu quarto lá, a vista que dá aqui. É. Você também está com um, um, um, um, uma paisagem lá muito linda também, Aí ah, eu sento lá. na cama lá na janela, fico hum, olhando horas, admirando. É, eu... O Nelson, quando você chegou aqui, isso aqui, do lado de lá não tinha nada. Não tinha não nada, ali. no bairro São José, foi eu, eu fui o primeiro a construir a minha casinha lá, uai. Aqui não tinha nada, não. Não tinha nada aqui. E essas construções novas aí, que a gente acha que é nova aí, da polícia, é novíssima, né? É, tudo Da, novo, da né? Câmara aqui, né? É. Estou saindo aqui agora. Estou saindo meio diferente aqui porque eu estou com o Nelson aqui. O Nelson, é... a gente com ele, a gente anda no centro da cidade lá. Ele não para em qualquer lugar lá. Ele conhece tudo, francando aqui. Tem uma história tão rica aqui nessa cidade. Ah, construiu, né? Uhum. Grandes grandes obras aqui. É. Essa parte aqui de cima não existia, não. Aqui não existia nada, até em é. casa lá, no... Como é que Tem é que... no prédio? Quer ver? que nem aqui, ó. Aqui dessa ah. mulher vendeu aqui só ela construiu no fundo. Eu que fiz o projeto. Essa aqui foi eu que fiz o projeto. essa aqui era do um construtor, eu que fiz, também. Gente. Falando aqui do... Essa Olá. outra aqui também foi eu que fiz o projeto. A única construção que tinha aqui era aquela ali, é do arquiteto, a única que tinha nessa rua. Dali para lá foi tudo eu que fiz: o projeto e, e Batistarco e tudo. Aquele terreno ali é do, do Wagner. Wagner Campos? É. Isso aqui eu, é Venda, que eu, não eu não vejo. Tem, Wagner. Não. Também parece que eu não vejo ele. O que, que é aqui que funciona aqui? uma loja, uma loja chique. É. Aqui existia, entendeu? Aí, ó. Ô, Nelson, essas plantas, essas árvores que foi plantar tá na época do Douraroga? Qual? Essas, essas árvores, Ah, né? foi feita não, na época da construção. Do, do Maurício, né? Isso aqui era daquele advogado que era professor na faculdade. Persicano? O persicano, eu fiz. Fiz o projeto térreo. É. Depois mas... tu quase tudo pronto, e resolveu fazer mais um pavimento. Aí teve que desmanchar o forro da biblioteca dele, que era 50 metros quadrados, a sala de visita, que era 50 metros quadrados, teve que tirar a laje, que era a laje de fogo, e fazer laje de piso, e fez a parte de cima. O Nelson, hum. o professor Persicano foi, foi meu professor na faculdade de Direito. Ele era de onde? Hum. Ah, não sei. Persicano? Assim, é. Ele, é ele, ele é doido de tudo O jeitão dele Aí é. é, estragou o é? meu TV Se eu soubesse eu não tinha feito eu... é. Aqui, aqui é a casa do Nelson né? A casa do Nelson é essa daí Estou eu, eu filmando aqui mas, é, é, E vou deixar o Nelson aqui. Ô Nelson, que história Bonita que tiramos hoje é, A vida, tá Nelson A vida é um, é um presente de Deus Aqui é dos Diniz Diniz. Diniz é uma família muito importante de fazendeiros de tipo... Ué, o, o doutor Carlos Diniz? É, ou não? Acho que é irmão, né? É irmão? E quem é que é aqui? É, aqui é aqui, ó, tem Diniz e, e Sintra. Sintra? Tudo é uma família só, Diniz e Sintra, entendeu? Sintra é cunhado, essas coisas todas. Tem muita fazenda aqui no, no em Pedregulho, em Tirapuã. Café. A, minha, a minha neta Assina Sintra é? é de Claraval Rafaela Sintra Sattler Será que não tem é, nada a né? ver não? É. Tem, então, é, o pessoal Sintra Esse pessoal de pedagoga, eu conversei com o senhor Há pouco tempo, ele pegou e falou assim Ele falou assim Ele falou assim, ele falou assim ó, eu, Esse Sintra é tudo lá de Claraval Eu estava com 98 anos, vai ser Eu conheci meu pai e meu avô Era oh, tudo Deus. de Claraval e eu fui lá para Jeriquara, tem a história dele. Ó, oh, foi um prazer. Um abraço. Deus abençoe. abençoe Gosto muito estudo. de você. Amém. E eu tenho Bem uma hora sempre tô, a senta lá dentro tomando um é. café. A Jeni já vai fazer um ano aí. E... Fez dois anos o mês passado. Dois anos. Deixou saudade a muita, esposa. Muita. Andei muito com ela, filmei muito, gravei muito. Muita e saudade. É. Companheirona, né? Ô Nelson, um abraço. O Romilda está bem, o Romilda com o João. Coisa Ai, boa. é né? gastador, o que ganha e gasta tudo. É Eles que... vão agora no fim do mês, ele, ele trabalha com o Genro. Genro tem uma loja de material para bolsas, entendeu? É. Material de plástica, colinha, corda, corrente. E ele ajuda lá a tomar conta. E ganhou deles uma viagem para. O Rio Grande do Sul lá para Gramado. Só que ele vai, ele já vai de moto, lá, vai ficar lá no meu subindo lá em São Paulo, em Cajamar, e vai pegar o avião, vai para Gramado, volta para lá, fica dois dias lá preparando tudo e vai de moto com a Romilda para Argentina lá para o é, gelo. Deus, isso é bom. Vai ficar um mês, fora. os oh, dois. Um abraço, Deus. Fica com Deus. Igualmente. Eu vem muito aí, mas vem sim, vem uma hora. Olha o passo aí. E você eu fiquei sabe. muito contente pela sua atenção, a sua sim. delicadeza de mas registrar sabe, com a gente. Sabe ali pela rampa ali. Falou então. Ah, um abraço. Até mais. Dá um abraço na você vai fazer com esse trem? Não sei. Eu, eu, eu, eu peguei ali, eu conversei com o senhor, eu peguei. E eu, eu, eu, se tiver algum pedaço de jacarandá, alguma coisa assim para fazer capo de ferramenta, você arranja para mim. Tá. Se tiver. Você tem tá mexe muito com madeira? No momento eu tô não vou ver. Certo. Oh, um abraço. Você também. Até mais. Apertar a mão desse caboclo, que é, é um momento de gratidão. Obrigado. Nelson Gomes Duarte. Esse é um cara que a gente tem que tirar o chapéu.